E é muito louco, porque antes de eu ir ali, em 2008, para o Canadá, eu lembro que a mãe de um amigo... Assim, eu namorava, tava quase comprando o meu primeiro carro, trabalhava em multinacional. E eu lembro que a mãe de um amigo perguntou assim, cara, mas por que que você quer ir para o Canadá? Tipo, na cabeça dela eu já tinha tudo, sabe? É, não tinha necessidade. É, aí eu... E por que não? Aí ela... Mas você não precisa, aí eu... Por quê? Aí ela... E aí, depois fui entender, né? Ela tá no mesmo emprego há 30 anos e tal. Então, ela tinha um pensamento diferente, o qual eu Sim, respeito, é. mas não era o meu pensamento. É uma outra visão. Né? É, mas, pra você que tá aí do outro lado pensando se você tem que arriscar ou não, lembre-se da coragem de você. Pra você. É, é, é Einstein essa frase, não é minha, né? longe disso. Para você conseguir conquistar resultados diferentes, você precisa tentar coisas diferentes. É, então eu queria estudar, eu, eu sabia, eu tinha esse no âmago que se eu tivesse uma experiência internacional naquele momento, na área digital, que era uma área muito inovadora, eu ia ter sucesso e eu ia ter mais portas se abrindo.